Ora como vocês sabem, eu logo de início meti estes bancos na minha Duke. Uh, fui à JTN Sit and Covers e, uh, e fiz lá esta personalização aqui o 20 e do outro lado tem o laranjinha, não é? E aqui no banco do pendura tem o KTM e aqui sim tenho o, o, o laranjinha. Só que entretanto já se passaram cerca de 4 ou 5 anos. E como conseguem ver, isto aqui já ficou aqui assim um bocado deformado de eu andar aqui sentado. E a absorção já não é a mesma coisa, nem o conforto, não é? Por isso chegou agora de ir ali à JN Citizen Covers novamente, falar com o Sr. Miguel a ver o que é que ele pode fazer aqui assim. Vamos lá ver, está bem? Se não conhecem a JN Cit Covers, pá, passem-a no Facebook e visitem aí a, a página social. Eles são os campeões aí na personalização. Dos, dos bancos, não é, os bancos de diversas motas e fazem umas coisas engraçadas e com muita qualidade. Vá, até já então! Estamos aqui no, numa zona industrial de calendário, aqui entre Famaligão e Trofa e cá está a nova fábrica aqui da JN Citizen Covers, eles mudaram recentemente e vamos falar aqui com o Sr. Miguel, a ver o que é que ele nos diz, está bem? E pronto, e já deixamos aqui os bancos e para a semana estão prontos. As fotos dizem bem do trabalhinho que estes meninos fazem e, e da qualidade que têm. Está bem? boas a todos, estamos de volta ao vídeo e estamos de volta aqui à JN Citizen Covers. Eu já liguei para cá eles já disseram que, que os bancos do senhor Laranjinha que estavam prontos, por isso vamos ver como é que eles ficaram. A ver se ficaram ok. Está bem? Vá! Fiquem POR AÍ, ATÉ JÁ! <risos> e já estamos a caminho de casa, vindos da JN Citizen Covers, e temos aqui uns autoclantes e os bancos, os novos bancos aqui da Laranjinha, está aqui assim com o logotipo e tudo, mas reparem bem, espetaculares, fofinhos! Atendimento de 5 estrelas mais uma vez pessoal! E agora o, o próximo passo vai ser metê-los na, na laranjinha e ver como é que aquilo fica, vai ficar espetacular, não é? Por isso pessoal, já sabem, se quiserem, se quiserem aí pôr os vossos, os vossos TOFs, os vossos bancos mais confortáveis e fazer uma personalização qualquer no, nos vossos bancos, estejam à vontade, vão aí à, à j Citizen Covers e se, se tiverem um utilizador no, no fórum F125CC, Uh, eles dão 20% de desconto lá na, em algumas coisas, eu posso pôr aí as condições na, ou a página do, do fórum F125 com as condições que eles oferecem, está bem? Aos membros do F125CC. Vá, tinha O uh, próximo passo vai ser mostrar como é que ficou aí a laranjinha. E cá está a laranjinha, com os tofos já colocados, ficaram espetaculares, ficaram com um design mais próximo dos, dos normais, não é? Dos originais. Uh, eu já dei uma voltinha nela e ficou espetacular, tem um conforto 5 estrelas, os outros já estavam mesmo gastos e ficou aqui assim com a personalização, uh, deste lado a mesma coisa, laranjinha, e ficaram poeiros. Ok, maltinha, vá, não tenho mais, espero que tenham gostado, peace and love, fui! Bueno, vamos a vacas,